Porque muitas vezes a gente tem muita disciplina pra estudar, pra aprender algo que a gente gosta, aprender o inglês, aprender as músicas do cantor que a gente curte, é, disciplina pra poder fazer academia, ficar magrinhos, sabe? A gente costuma ter disciplina pra aquilo que a gente se interessa. Quando a gente ama alguém, a gente tem urgência com aquilo. A gente precisa fazer tudo o mais rápido possível, passar o máximo de tempo com aquela pessoa e acaba que, em relação às coisas de Deus, a gente costuma furar na disciplina. Como assim na disciplina? Bem... A disciplina ela tem a ver com constância, com frequência, com continuar fazendo e não parar. Geralmente, e eu vejo isso muito, uh, quando as pessoas começam a ler a Bíblia, elas param do nada. Tipo, começa a ler a Bíblia e de repente para. Ou então começa a ir na célula, no culto e qualquer coisa é motivo para parar de ir. Outra coisa que acontece muito é, é ah, vou fazer orações durante sete dias para o Senhor abençoar ou para eu ter intimidade com Deus, dali pelo quarto dia, já para de orar e nunca mais volta. O que acontece é que em relação às coisas do Senhor, muitas vezes a gente fura a disciplina. A gente para, a gente simplesmente desiste das coisas, é, não dá continuidade, não termina aquilo. Só que a palavra de Deus fala que o obreiro aprovado é aquele que conclui as coisas. E também, provérbios quase inteiro, fala sobre disciplina. Vai ter alguns versículos aqui embaixo, como sempre. Em provérbios, você vê claramente que a disciplina é algo do Senhor, que aqueles que creem, eles têm disciplina, eles fazem as coisas com perseverança, com foco, com continuidade, com constância. Só que muitas vezes, os filhos amados do Senhor, que é a igreja, Fura a disciplina em relação às coisas do Senhor, mas tem super disciplina para zerar uma série na Netflix. O que que isso mostra? Isso mostra onde o nosso coração está. Quando você está completamente apaixonado por alguém, você simplesmente faz tudo, tudo para estar com aquela pessoa, para agradar aquela pessoa, para aprender sobre aquela pessoa. Então eu quero te convidar a se apaixonar pelo Senhor, para que você faça de tudo também para aprender, estar, criar e conhecer o Senhor. Porque quando você tem disciplina na leitura da Bíblia, ou na frequência dos cultos e células e comunhão com as pessoas, ou então pelo menos não foge de quem te ama e quer pregar para você... Ou você vai parar de desistir de alguém que você está pregando para a pessoa, isso acontece muito. Às vezes o Senhor toca o nosso coração em relação a uma prima, um primo, um amigo, um colega do trabalho, e você se sente, nossa, eu preciso falar de Deus para essa pessoa, mas qualquer coisa te faz desistir. Tenha disciplina, olhe, crie metas em relação ao Senhor. Eu quero destravar na minha vida a posse de um dom espiritual. Muitas vezes a gente lida com Deus querendo que Ele dê coisas para nós, faça coisas para nós, mas a palavra de Deus deixa muito claro que ele já fez e já deu tudo, a gente só precisa tomar posse daquilo, imagina que o Senhor te deu um carro zero, top, só que você ainda tem 7 anos de idade, você precisa ter 18 e tirar carteira para tomar posse desse carro, mas você não tem mais que se preocupar com se ele vai te dar ou não, porque ele já te deu, você tem que se preocupar se você está amadurecendo, crescendo, aprendendo a dirigir, entende a diferença? Eu quero convidar você hoje a parar, de pedir para Deus e começar a se disciplinar, se é, amadurecer, crescer, pensar naquilo que o seu coração tem que se desenvolver para tomar posse daquilo que ele já te deu, já fez, já liberou. E a disciplina é uma forma de fazer isso. É, quando você coloca metas de leitura bíblica, metas de oração e comunhão, quando você não permite que qualquer coisa te tire o foco daquilo que o Senhor tem te buscado, daquilo que o Senhor tem te chamado, isso vai gerar uma bênção no seu coração, uma bênção de pessoa aprovada, de um filho amado, de quem tem relacionamento, de quem realmente vive um amor com Deus, está apaixonado por Deus, busca Ele. Porque se você não busca, você está buscando outra coisa. A coisa mais preciosa é que a gente tem é o nosso tempo. E se a gente está gastando o nosso tempo... Eu, por exemplo, gasto oito horas do meu dia no escritório. Então, todo o meu coração está naquele escritório. Mas o que eu faço com o resto dos dias? E durante o meu tempo lá, como que eu lido com Deus? Eu oro, eu busco. Quando eu tenho um intervalo, eu dou lida em alguma coisa. Se alguém me pergunta sobre Deus, eu fingo que eu não sei ou eu prego. Entende o que eu estou dizendo? A Bíblia traz que a é disciplina... É chave, é foco para filhos aprovados, amados, que têm intimidade com o Senhor, que tomam posse de coisas que Deus já te deu. Então, eu quero te convidar a ter disciplina no Senhor. Para de parar. Para de parar. Continua. Tenha constância, tenha frequência. Se tem alguma coisa que está te incomodando no culto, resolve que está te incomodando, mas vai. Se tem alguma coisa que está te incomodando no seu líder, na sua célula, resolve isso, mas vai. Se você está sentindo muito sono quando lê a Bíblia, você não está entendendo nada. Troca pra uma versão mais simples de, de tradução, né? Vai pra NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, pra você entender com mais facilidade. Ora, lê no momento onde você tá agitado, sabe? Levanta, não desiste, porque o Senhor não desiste de você. Amém? Que o Senhor te favoreça.